com mais uma videoaula e vou estar trazendo aqui para vocês é, como instalar o Minecraft no seu PC e vamos lá aqui ó vou deixar na descrição do vídeo o meu blog aí se desse é aqui ó vamos ver aqui ó é baixar pelo Mega e baixar pelo ForShare e se você não tiver aqui instalado o java no seu pc Você vão clicar aqui ó, e vai instalar ele Aqui vai direcionar você direto para o site do java Então clique aqui ó, aí Vai abrir o site do java aí Se você não tiver, você vem aqui e baixa Baixa ele E instala ele Eu já tenho aqui, já instalei e aqui, ó é pelo 4x Quem tem conta no 4x É só Logar Eu já estou logado aqui Você vem aqui download Espera carregar aqui um pouco Clica em download, vai aparecer outro Instagram Fique à é vontade. Você vem aqui e do... free download. Para quem não gosta muito de Com muita complicação, só você fechar aí e vim aqui ó. de novo. Vem aqui, ó. download Minecraft. E... Clique aqui pelo Mega abriu o site do MEGA quem tiver conta do MEGA vai aparecer uma opção aqui para você passar direto da sua conta também se você tiver o problema instalado do MEGA no seu computador para quem tem MEGA no computador é só ficar aqui que ele vai direto pro o MEGA instalado, Quem não, Quem não tem, tem Mesa, e não e tem, tem conta, conta é só é ficar, ficar. É. de pequeno. pequeno. 53k de Pronto, pronto. de load feito. Feito. Quem tiver que usar, tipo, é, baixo, Tá muito horrível. Então, vim aqui. Abaixo, então, quem tiver o win instalado aí que Quem tiver o win instalado aí Que não tiver Vou também. deixar o link do Winha para você baixar aí na Aqui é mostrar a pasta também. Aqui é mostrar a pasta Aqui Vou recortar ele aqui para a área de trabalho Vou recortar vou ele aqui para a área de trabalho Vou ver ele aqui Pronto eu vou extrair ele, pronto. Eu vou extrair ele. Você não precisa baixar o Win não. Eu já deixei ele. Você não precisa baixar o Win não. O modo eu do já Windows. Você quiser extrair ele normal. O modo do Windows. Abre essa pasta aqui. Ele Normal. Vocês vão abrir, Aí essa vai pasta. abrir. essa pasta aqui. Vocês vão abrir essa pasta. Vai ter um manual aqui dentro também. Qual? Vai falei. ter um manual aqui dentro também. Qual? Falei que é leme que é leme para rodar esse jogo tem que ter o java instalado no seu para rodar PC. esse jogo tem que ter o java instalado no seu pc se você tiver o java instalado aí já tranquilo se não tiver você se baixa você baixa se tiver lá, o java instalado aí já tranquilo se não tiver você baixa é lá onde aí, se vão dar dois cliques aí vagem vocês vão dar dois cliques aí vagem Abriu, você vem aqui, force update ah, abriu, você vem aqui, force update Eu vou e seu topê. nome, Eu vou deixar Felipe Topê, e enter game, e ele enter vai fazer game. um download do back aí, ele vai fazer um download dos, back aí, você espera aí, Quem não tiver o drive de instalado, vamos ter que atualizar lá, o drive de vídeo, é. drive de som, vocês Por vão ter que atualizar o, o drive de aí. vídeo, drive, só, drive, só. Os drive do tipo, de som, atualizar o drive do, tipo, do, tipo. do tipo. é, seu se computador. Canal, canal, tipo. é, um like. é, se inscreva no meu canal, deixe um like, se inscreva no meu canal, é isso aí, se um like, até a próxima, comente, e é isso aí pessoal, valeu, até a próxima.